Olá, eu sou Eusene Fonseca, estou em Londrina e na estética há 28 anos. Sou de Arapongas e fui escolhida por essa cidade para estar aqui. Estou estabelecida aqui na greba Palhano. A estética, ela não cura somente o físico, ela cura a alma. Amo o que faço, meu negócio é Londrina.